Beleza, estamos aqui e vamos jogar o Resident Evil 4. Vamos fazer uma gameplay aqui e vamos nessa. Vamos começar o jogo aí. Vamos lá, vamos dar o start aqui. E fique aí com as introduções do jogo aí. Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arclay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances,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 Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family. Corian, why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Who are you, really?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 It's freezing. So cold all of us are in. That must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something?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 É, estamos aqui e vamos lá, vamos continuar jogando aqui. Aqui, você chegar nesse carinha aqui e vai falar um negocinho. Huh, forget your makeup or something? Tá dar tiro neles também, ó. Pessoa, Yano, get this over with, will you? Aqui, vocês vão vir aqui, ó. Vou matar um pouco aqui. Dá alta. São três corvos. Na árvore... É, fugiu. Ele fugiu? Eu tô ficando cego. Cadê o outro? Olha o corvo. O cara fugiu. Que nunca dava pra passar aqui, né? Não, não, I was wondering if you might recognize a girl in this Que caralho estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón. <sighs> Sorry to have bothered you. Ah! Freeze. I said freeze? minha <laughs> <laughs> vez. Caralho. Shit Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Continuando. Um, ah, tá. Ele uh, não é um não zumbi. Ah tá. Eu comer, não não é um zumbi. Pode Não tem nada. Os pude romper a pedazos! ¡Allí está! <susurra> Nem pensa que dá pra tirar lá, no tem os caras. Nunca dá pra acertar nem, já. Ó. ó, ó. Não acontece nada. Ó. Esse cara é cabetão, caralho. Vamos, vamos vamos vamos passando Leon, how you holding up? Bad question, Hanukkah. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Anual do jogo. Ah, já sei, já sei tudo que está aqui. Vamos lá Olhar Aí você já viu o zumbi trabalhar, meu irmão? Olha lá, o zumbi tá trabalhando. Carrinho de mão, caralho. Outro pegando água lá. Aí parece até eu pegando água. é isso daí. Dá um zoom, dá um zoom lá no zumbi lá pegando água lá. Olha o outro carregando bicho. Já é. Vamos lá. Passar por aqui. Agárralo. Vadia. Ah! Vamos chamar o bonitão lá em cima Atrás de ti, imbécil Primeiro vou catar as paradas aqui Vai matar ninguém, calado Ó Eu vou matar Eu vou matar O cara tá aqui, um cerdo. De trás um trás, Ah, caralho, filha da puta! vamos morrer! Vadia, me solta a porca! Pega dois aqui! Não deixes que se escape! Why are these people? What are they planning? Chainsaw. Oh, shit. Son of a... comida, tá Dinheiro, dinheiro, porra. Tá aqui. Joga o cara da moto pra cá lá pra baixo. Que cara lindo. A. Ah, eu filho da puta Vou mostrar aqui esses points, vem. Ah, caralho ah, ah, ah, caralho ah, Engraçado. ah, caralho. Oh. Não nesse caralho aí. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, voltar por toda Chapoca. Que sensação fudida. Agora eu tô de mal. Não quero olhar também nada, não. Sai daqui. Ei, e o caralho. Oi, deixa aqui. Eu vou lá pegar dois. Ah, não, caralho. Merda. Ah, burro. Deu... Uh. saia galinha saia galinha era galinha não é polaco é polaco Caralho é polaco morre de traste ting beixin Polaco, viado. Vem, pra... vem cá. Vem cá, oh, polaco. Matei polaco, viado. Ha, ha. Charara, rala. Bobeira. Bobeira comigo. Pusha, pusha, pusha, pusha, pusha. Push. É romper ideia. quero o cara da motoca! Por <risos> <dar> aí! <risos> Não vou É pra você, filha da puta. Tadinho. Não. Mano. Tu é quem? Tu é quem? E que o outro querendo me pegar por trás aqui? Dinheiro. Caralho, tudo de errado? Tadinha Caralho! Ah, porra! Não vi pra caralho! Por aí, seu eu Porra, me deu uma pau atrás Errou. everyone going. Bingo. É, vamos lá, vamos catar os plantas que deixando cair. I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Obrigada. Hum. aí pessoal, aqui vamos ficando aqui, vou estar tá aqui salvando o jogo vamos pegar, pegar esse ovo aqui discretamente peguei o negócio Pronto, agora eu vou dar no pé ficamos por aqui e é isso aí até a próxima esse cara com aguentão, caralho Então, pessoal, vamos ficar por aqui, então vamos continuar depois, vamos continuar aí, se inscreva no canal, continue aí e continua assistindo esse, eu vou estar tá... sempre tá postando aí esse jogo Enderun já até a próxima gameplay. Valeu, fui.